Fala aí galera, seguinte, vamos fazer aqui uma gameplay do novo Monster Hunter Rise E acabou de sair nessa madrugada a segunda demo do jogo Então a gente vai aproveitar essa oportunidade para testar esse game Que sai agora dia 26 de março para Nintendo Switch E a gente já sabe que ano que vem deve sair uma versão para PC também Mas é um dos jogos que eu tô mais hypado para esse início de ano Certeza que é o jogo que eu tô mais esperando agora em março então bora conferir essa demo aqui que eu tô animado demais. Ah, espera, cara. espera! Bora. Ó, tu não me aperta, botei nenhum. Olha essa música. Tá muito foda, né, cara? Tá muito foda. Bora lá testar então, cara. O jogo já tá maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que, que a gente fez, tá? Só mostrar rapidão aqui pra vocês terem uma ideia. Ele tá em português do Brasil, o texto, e a gente tem algumas opções pra áudio: É japonês, inglês e o idioma Monster Hunter. A gente deixou em japonês para pegar a, a versão mais purista assim da experiência que a gente quer E eu vou mostrar para vocês o que, que eles ofereceram nessa segunda demo aqui Seguinte, ele já tinha saído uma primeira demo que dava para lutar com, contra o grande Izushi e o Mizutsune tá? E agora nessa segunda demo a gente tem a opção de enfrentar o Magna perigo então, Peligro, peligro, peligro Mostrão difícil aqui, então eles dividiram a, o seguinte, a experiência aqui a gente tem um desafio iniciante, um intermediário e um de dificuldade avançada, que é esse novo que a gente vai testar aqui também. Tá, ah, vou dizer assim, se tu não conseguir passar do difícil, eu passo. Ai, tá, eu só pegar minha uma dessa aqui, cara. Qualquer coisa eu contra o controle, Se eu quiser, eu passo, velho. <risos> Aí é o seguinte, ó, tem a missão de treinamento básico, que mostra as mecânicas básicas ali de Monster Hunter. Não é aqui nada tão diferente do Monster Hunter World, por exemplo, com exceção do gancho, que é a mecânica nova ali, que é o Cabo Inseto, eles chamaram, que é o Wirebug, eles traduziram como Cabe Inseto, que eu vou mostrar pra vocês ali na gameplay. E a montaria. E a montaria, que é a missão de treinamento de montaria, no caso a montaria dos monstros. A gente tem a montaria dos nossos amicães ali, que são os cachorros que a gente consegue usar de montaria, e a gente tem como montar agora nos monstros, e é uma mecânica bem legal, dá pra botar um monstro pra ba batalhar ali com outro e tal, que eu achei bem maneiro. Já fiz os treinamentos é, fora do vídeo aqui pra gente ir direto pras missões. Então, bora lá, né, cara? É, já bora... cortamos toda a parte ali de testão ali, tá pra, pra ver as mecânicas pra o Cortamos falar, tudo, cara. Seguinte, deixa eu dar uma olhada. É igual aos tutoriais, então a gente vai escolher a arma que a gente vai usar aqui. Quais ele... opções? Ele é já, já deixa É bem parecido com o Monster Hunter anterior, que é o Monster Hunter World. Só que aqui, ó, ele já vem com uma build pré-pronta, como é a demo, né? Tá, então ele já vem com o personagem pronto e o, o set ali de armadura e arma já meio travado. A gente tem aqui espadão, tá? Espada longa, que é o que a gente provavelmente vai usar aqui. Espada escudo. Duplas lâminas. Martelo. É, berrante de caça. Lança. Aí tem o arco, eu sei que maior galera usa o arco aí também, falar. né, cara? armadura anterior. Muito massa, né? As armaduras são fantásticas. Fuzilarco pesado Fuzilarco leve inseto Lâmina Dínamo Transmachado e lançarma né? Pra quem já tá acostumado aí com Monster Hunter nesse aspecto não muda tanta coisa Vamos escolher aqui a espada longa Aí sim! Bora lá Tá legal, né cara? Tá legal Top. Beleza, vamos partir em missão e aí já vamos ver qual é que é do grande Izuchi aqui no Monster Hunter Rise. Cara. eu quero ver o Lolo mitar. <risos> ah, fiz o tutorial antes, quero ver mitar então. <risos> vamos ver, né, cara. E o jogo, eu já digo pra vocês que tá lindão, né, cara. Iniciar missão, ó. Eu vi um pouquinho, não vi tudo ali do Lolo fazendo tutorial, mas eu dei umas espiadinhas, assim. Realmente achei... Já tava top. Maravilha. né, cara. Agora, eu ainda tô chocada com a voz daquela mulher no início do jogo. Tá Gente, que coisa né? linda. Deixa eu e dar uma olhada aqui, linda. ó. Mostrar pra vocês o que a gente tem de itens aqui nessa demo, né, cara? Olha só, isso aqui não muda tanto. Os itens são basicamente os mesmos, Uma né, poção, cara? Poção, mega poção. Mega poção, poção, poção máxima, antídoto. Cura veneno. O bife ali e tal. Beleza, isso aqui não muda muito a armadilha de choque, né? Tá. A gente pode criar aqui... Até a interface é bem parecida com o do Monster Hunter World. Até né? o mapa que aqui mais animadinho, né? O mapa é mais animadinho é. aí, ó. A gente pode aí é, mudar os ícones aí também. Ver que tipo de... De ícone que a gente quer ver aí Em que a gente quer focar no mapa Isso é bem legal, deixa eu dar uma olhada Nas anotações de caçador, pra galera ver as criaturas Que tem aqui, ó, os monstros grandes Aqui, o Grande Zushi, o Arzuros Hachiyan, o Magnamalo Que é esse que a gente tem na demo E o Mizutsune aqui também, né Parecem todos bem terríveis é. E aí tem os pequenos aqui, eu vou passar rapidão Quem quiser pode pausar aí o vídeo pra dar uma olhada Na descrição também, já tá tudo então, traduzido. Cada eu faço uma cara diferente Dá pra pausar, tem bocado aqui, cara. Olha, tem muita coisa. os jagrinhas aí, que é o inicial. Olha aí, ó. Tem ah, muita tem criatura, né, cara? Tem muita coisa, né? Bastante coisa. Ah. E de vida nativa também tem... Aí ele mostra tudo que é inseto, sapo que tem aí. Muito legal também, né, cara? É muita coisa aqui. Já, já tá bem completinho o nosso, nosso, nosso caderninho de anotações aí de caçador, né? Sim. Então bora lá direto, né? Deixa eu ver o que, que tem aqui. A nossa caixa de suprimentos, já vamos pegar o um kit de primeiros socorros, ração... Meu Deus, e no outro? Frasco. Nossa, a era, era que eu ia roubando tudo com um grupo de quatro pessoas. <risos> a Gabi ia roubando tudo. <risos> Deixa gente. eu ver, será que dá pra gente comer alguma coisa aqui? Aquela Talvez panela tá fumegando, né? Eu acho que dá, cara. É, não, aqui é caixa de itens, a gente vai gerenciar, mas ah, tem a ai, nossa tenda. Ah, eu amigo, deitando juntinho. Tá bonito, né? Aí, eu, será que não dá? Não dá não, cara. Não tem, acho que não tem a cantina aqui ainda não. Posso estar errado, se alguém souber pode comentar depois, né? Tá, bora lá então, né? Bora! A gente não tem muito o que editar com relação ao nosso build aqui, né? Então vamos usar o que a gente já tem. Seguinte, deixa eu ver se eu já me lembro aqui do tutorial. A gente pode usar aqui, ó, nosso wirebug, que é o cabo inseto, que é tipo esse gancho aqui. E vocês veem que tem um cooldown ali embaixo, né? Então, cada vez que a gente usa... Ó, agora acho que eu tô descendo pela, pela rampa aqui, ó, mas dá pra usar para chegar rápido nos lugares. Sim. Aí a gente usa um, um do, dos certos ali da barrinha e aí tem o cooldown ele já fica pronto para usar Esse de novo. Né? Eu posso puxar para frente ou puxar, se eu não me engano, para cima. É ó, para frente, para cima e a gente tem a opção de usar também. Só vou esperar ele ficar pronto aqui que é para a área que a gente está apontando. Tipo, eu tô apontando pra cá, ó... Não, é mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Mas <risos> ah, esse que é o conceito, eu né, cara? Vocês <risos> é, tá. também, né? Tá. Seguinte, esterco, né? Não Imagina é. Que é eu ia dizer que ia é um cuguzão... É, a gente pode arremessar nos outros monstros pra espantar eles. Aí, eu sei que no jogo final, a gente tem como fazer uma combinação de levar um amigato e um amicão, tá? um, um gato e um cachorro. O gato, ele participa das batalhas pra nos ajudar a, tipo, desviar a atenção do monstro e tal... E o cão, é legal que é o seguinte, a gente pode montar nele ah, e a nossa montaria. Ah, que da hora. O que pra mim faz uma boa diferença. A galera do Monster Hunter World, uma das grandes reclamações é que a galera lutava contra os monstros, aí o monstro tomava muito dano e fugia. E a aí, com aqui, esse atrasa, a gente consegue né? ir atrás mais rápido. Com esse aqui a gente pode ir atrás mais rápido. É um jacras aqui? Aí. É impressão minha ou tipo um jacras Parece. aqui? Parece. Você vai morrer. Você vai morrer, <risos> então. é. é isso, né, cara? Já foi? Tá vivo ainda? Morreu, morreu. Beleza, beleza, já matamos. Um né? Tem, vamos ver se ele... Jagra, é, meu... é o Jagrinha, né, cara? É o Pele de Jagras. Beleza, é isso aqui que, no jogo, pra quem nunca jogou Monstro Hunter, a gente mata os monstros, pega as, os recursos, o loot deles, e aí usa isso pra melhorar as armaduras e as armas, né? E assim a gente vai progredindo no jogo. Tem duas interrogações ali pro norte no mapa, vamos dar uma olhada o que é isso. que dá pra lutear em cima do... Dá pra lutear velho. Em cima do amicão. Aí melhor ainda, né? O que, que tem aqui, cara? Ó. Oh. O que, que, que, que você quer aí, velho? Uma você raposa? lá é aquilo. Esse aqui é o. É o grande Zut, velho. Pera. Vamos trazer ele. Meu dele. Deus! Ele ah. e os dois amiguinhos dele, ó. Se liga aí. Nossa, eu disse, ele é uma raposa, claro, igualzinho, <risos> né? Igualzinho. É porque existem raposas, né? raposa em carne. Assim. <risos> Bora! Vai não, cara, vai não. Calma. cara tem quebra, né? Nossa, ele pode usar o nosso gancho aqui no Parece meio. Parece um mover é no meio da fight também. né? Muito bom, né? Não sei se é mais fácil matar os, os menorzinhos primeiro, né? Os menorzinhos primeiro, né? Primeiro. Vai não, cara, vai não. Ainda nem estudei os combos aqui. Não sei se vai ser igual ao... Olha é o Monster Hunter World dos combos, né? Sim. Dá uma olhada aqui. Pois a é, gente tá agora no Switch, o outro que jogou no, no, no Play. Também. No Play do Xbox, é. Nunca tinha jogado Monster Hunter no Switch, é, né? Que é uma experiência diferente. Corre. Corre, <risos> Aí. Morre! Morre, desgrama! Morre, o desgrama! Ah, isso aqui é o golpe, ó. Que ajuda a deixar ele é, mais pré-disposto a ser montado, entendeu? Deixa eu usar minha poção aqui porque eu tô brincando demais, hein? É, beleza, aquela riladinha. É. Toma! Caraca, a gente tá tomando uma E tem a função de alguns bichos cortar rabo, outros, sei lá, bater no céu. tem. É, é. Tá a gente tem que focar mais nos pontos fracos dele Ele vai fugir? Não vai não né? Volta aqui vai não, quebrar uma parte dele aqui Toma Ele não tem barra de vida Ele não tem barra de vida, a gente vê a vida dele meio pelas reações dele né Deixa eu lá rapidão, agora Toma uma aqui tá na mega poção aqui Aí ele já tá meio quebrado, cara, que eu tô sentindo ali pelo visual que ele tá tendo já meio mal. A gente tá tomando uma mal ainda, o grande Zut, velho. Imagina agora. Ah, imagina. As, tá Magnam, assim. Gente. Ah, ah, ah. Toma. Ah. Aí. aí aí. Tá no chão, agora você vai. Agora é bom. Você vai morrer? Botinho, né? Toma. Aí, cara. Poco por cima. Nada, nada. Uh! velho, desmaiamos. Ei. Tá, seguinte, se for que nem no outro Monster Hunter, no Monster Hunter World, a gente pode desmaiar até três vezes, né? Ficou. E aí, a fight começa do zero? Não, ela continua. Deixa eu pegar aqui, ó, a gente vai pegar o nosso amicão e é, já vamos virar ir. pra lá, né? Tá, beleza. Eu acho que ele tá ali já marcado no, no mapa, né? Vamos hum. descer com ele aqui. Não tem dano de queda, né? Caraca, velho, já tomou uma unha aqui, hein? Tá, vamos pelo mesmo caminho? vai dar bom! Vai dar bom, <risos> vai dar bom Deixa eu ver, cara, eu acho que tem outro monstro aqui Eu não queria encontrar outro monstro no caminho vamos, É, não, outro no caminho não é bom, não <risos> Aí, ó Não é bom, não O que, que tem aqui, velho? Ah, tá ali ele, ó tá ali. ei uh, Tá, velho O Grandão vai feitar tá junto? Não sei o Grandão não. podia ficar do nosso lado, né? Podia, né? Ai, cara. Nossa, já tá lá. Ra... Ih, já tá fazendo aqui, ó. Prepara. Nossa, co... é meio ursão, sei lá. Deixa eu ver, cara. Ó, oh, que... ele tá apanhando do bicho, não perde. Porra, deixa ele Com lá. uma arrabada. É. Qualquer coisa, a é gente tentar jogar um esterco nele pra ele embora dali. Ai, toca um esterco. Deixa eu ver se dá pra tocar aqui, cara. Deu. Bem... Eu toquei um negócio errado aqui, cara. Deu um golpe errado. Vou dar uma olhada aqui. Aqui ah, uma bomba de esteira. Hum. Beleza. Será é que dá pra jogar nele aqui? Ah, tem que guardar primeiro. Tem que guardar a arma. Ah, já vazou, já vazou. Ótimo. Ele viu ele. <risos> não, eu tenho que matar esse aqui. Ah, vamos, vamos. Tem que cocô nele. Que isso, velho? Calma, vou usar um pitzão aqui. Tá de boa, vamos administrar bem os recursos aqui, né? Os pequenininhos já não estavam mortos? Ah, mas eles é acompanham ah, aqui, Ah, né? muito é. conveniente, né? Calma. Um cara, tem voar por cima usando o gancho aqui. Tá. Ah. Isso aqui é tipo pra rilar? Ah, aparentemente é. É tipo o vigor vespa, não hum. ah. é? Tá. Calma. Que isso, Grama? tem que dar uma piada na, na arma. Tá bem pesadinha a arma também, né? achando ela bem lentinha. Aqui. Não, não, não! Calma! Tá já pega aqui, né? a vida, ela já quebra uma bola com a bola verde, hein? Faz favor. faço favor. Não tá afiando bem. Toma, seu lixo! Foi! Bora, agora, agora! Aí, aí, aí, aí! monte nele, Aí, velho! rabo deu bastante! Boa, boa, boa! E... É, é Ih! Agora, agora! Aí, é um Por baixo, faz um pouquinho sim, é melhor! Vou mais! Agora agora não pegou velho não pegou vai não vai não cara tá, bora, bora bora vai não Cascão, boa aí aí sim ah! boa tá matamos ele aqui de boas né de foi boas. mais difícil do que a gente esperava mas deu certo né é. tá beleza vamos dar uma luteada aqui não vai servir pra muita coisa, né, o couro dele. A gente pode fazer um sushi. <risos> Meu Deus, do céu. Foi Eu mal, sei. desculpa, desculpa. <risos> Aí a gente não vai poder upar a nossa armadura, porque provavelmente ele já vai zerar tudo quando a gente for pra outra missão, né? Já tá bom, né? Tá mais que bom. Aqui o melzinho. Mel, melzinho. Pra gente fazer mega poção, né? Isso, a gente vai fazer mega poção de uma poção e do mel. Ele não contabilizou, acho que a gente pegou agora. Que eu acho que o é fora, talvez. Tá, beleza. Retornando lá pra base Ele mostrou a base. Agora eu não me lembro. No, ele mostrou onde é que é a base? Mas ah, é lá no nosso acampamento, né? A gente só Nossa. viu o um acampamento. Só... Ah, tá, tá. Só que não. Ele mostrou documento. o nosso <risos> hub O nosso ah, hub está na versão final do é. game, provavelmente, né? Beleza, missão concluída, né, Olha cara? A música o jogo ele tá muito bem trabalhado. Obrigado por jogar, que cara. É isso, é. louco? Não... Não, cara, ainda não. Calma. Espera, ainda não. A caça continua em 26 do 3, a pré-venda já está aberta, né? É, é o seguinte, ó. A, a galera pode ter até 30 tentativas nessas missões aqui de caça, né? Então, se morrer mais de 30 vezes, aí já não pode testar mais. Vocês querem testar aqui o, Malt, que, é o que é o Que é o... O mais difícilzão? Sim. Bora testar então. Que essa aqui é a novidade dessa segunda demo, né? Eu acho que vamos de novo com a espada longa? Vamos, vamos embora. Vamos de novo com a espada longa aí para testar, né, cara? Mas a gente pode testar outro, né? Será que a gente testa outro? Lâmina dupla, velho. Né? Será que vai dar então, bom? Isso é melhor é que eu mundo tá acostumado, né? Vai logo <risos> mais difícil, Eu vou no para espadão, longa. cara. Que se der, que se der. E... Qualquer coisa a gente troca, ah, cara. Ah, já tô vendo tudo. <risos> vai dar ruim. <risos> Vamos usar o espadão aqui pra testar. Ah, tá. Ah, eu quero testar tudo aí. Eu Sempre pro... acho que a espada longa é melhor. <risos> eu provavelmente vou passar esse fim de semana brincando um pouco mais com a Dema aí. Porque eu, ah, tô, eu tô bem animado para tá jogar esse jogo aqui. Né? Então vamos lá, iniciar a missão. Meu Deus, olha o tamanho disso. <risos> <risos> meu Jesus, o que é isso? E aqui, ó, espadão. O que, meu senhor? É essa tá espada. Tá bonitão, né? Legal. Tá, se der ruim a, a gente pode voltar aqui e pegar outra, <risos> outra arma. <risos> Vamos lá então pegar. Se é ruim, gravem essas palavras. <risos> vai dar ruim, né? O hum. que, que é o desodorante? Item que cura fedor, flagela, de Ah, fogo bem de fera. importante, isso aí, Tá, isso aqui eu acho que vai. que ele tem ataque de fogo, né? Provavelmente vai ser útil. Inflamar. Deixar já a mega poção e acho que vamos com o nosso hum, amigão. Ele é fogo, né? uhum. tu acha não? Não, ele vai. ele acho que provavelmente anula o efeito do ataque de fogo no hum, Mal, né? Posso estar errado. Mas Nossa, vamos pensar, minha né? mente foi, tipo, um aerossol. Meu Deus, cara. Ela pensou no isqueiro e jogando, tipo, desodorante no isqueiro, assim. Pra fazer uma explosão, Tá, cara, essa é a mente Pô. da Gabi que vai por caminhos tortuosos, às foi vezes. Foi né? O que que tem aqui, velho? Ah, peguei um cabo inseto. Vocês veem que tem três ali embaixo, agora. ó. Então bora, dá pra correr com ele, ó, pra ir ah, mais rápido. Ah, mas é permanente, daí? Tipo, tu adquiriu, agora sempre três? Ou é momentaneamente? É, momentaneamente, hum. é momentaneamente, é. Beleza, dá pra... Co a corridinha ele vai bem rápido, faz uma boa diferença. É. Né? Tá, não dá mais de 13. Então eu peguei mais um, ele se perdeu aquele ali, não, não vai pra 4. Não, não é. Tem algum bicho aqui, ó. Tem uma interrogação pra cá. A gente vai atacar só se for um... Não é ele não, velho. Não é ele não. Certeza? Então, não é não, cara, não é não. Eu vou vir pra cá, ó. Provavelmente tem duas interrogações lá a leste. Vocês estão vendo? Tipo meio a nordeste, ali de onde a gente tá no mapa, é, assim. né? Então vamos ver se por lá a gente encontra nosso bicho, velho. Vou pegar o um melzinho no caminho. Pelo Ui. jeito, ele é bem grandão esse bicho. Né? Mosclarão, eu acho que ele é bem grande, velho. Bem grandão. Tá. Deixa eu ver, a gente tá pertinho aqui. Vou tentar não pegar muitas fights no caminho, só pra ver é. de boas aqui. O que, que é isso? Nem se gastar. Observe inseto. Hum, certo, é só gasto de vigor baixo. Hum, mas aí é, é quando Feou. tiver dentro daquela nuvem, né? Oh. É aqui. É cara. aí, né? É o roxo, é o roxo? <risos> é aqui, velho. Uh, é me nervei. Deixa eu até saltar aqui. Vamos bem de boa. Agora, agora cadê a pipoquinha? Cadê <risos> é, a pipoquinha? É agora, cara que uh, vamos ver. É Eita, velho! Calma. Calma. Calma! Calma! Não, velho! Calma! Sair desse barco dele. Calma! Toma! Ele parece um uh. da... Se liga na nossa vida, velho! Healer, urgente, mega poção e já mete uma mega. Caraca, velho, olha o dano que a gente tomou. Full dano, velho. Ah. Nossa! Tentei uh. usar o caminho certo aqui pra ajudar um pouco. Caraca, velho! Yeah. Vem, se liga aí, velho! Caraca! Bora lá, bora lá! Vem! Olha só! Tá. Vamos usar esquiva aqui. Ih, a gente tá com vigor baixo. Caiu direto, velho! Caiu diretaço, velho! Deixa eu ver aí. Chega aqui bem na manha Vou chegar aga agachado aqui ó. O tempo restante é de 10 minutos, o que é isso? Mas o que, que é isso? 10 minutos Eu só gasto de atenção pra chegar no bicho Peraí. Sai daí, sai daí Não Não, cara Não, não, não. cara. Caraca Sai lá aqui. Uhum. Uhum. Caraca, é muito agressivo, velho. Pera. Tô mais quilando que lutando com ele, cara. Gente, meu Deus. Toma! Aproveita que ele tá caindo, cara. Tá bom, Aí, esse aí foi bom. O problema é que poderia dar o hit. Ai, de que Saca, Meu véio. Deus, hit kill. Isso quer dizer que cada é. hit dele é um absurdo. Deve ter como matar ele aqui da demo, mas cara. Deve mas deve ser um sofrimento absurdo. Porque de que são que é os possível. monstros mais difíceis do jogo, certo? Não. Certeza, cara. Se fosse no jogo, a gente ia upar mais a nossa armadura. Óbvio. Pra poder enfrentar ele, mas vamos lá tentar de novo, cara. Vem, tem que pegar o, o ritmo dos ataques dele também. Meu Deus, nossa, a gente tá tomando baú aqui, cara. Pank, vamos tentar mais essa vez aí. Vamos tentar mais essa vez aí. Já tá ah, aqui, ó. Tem já que ter uma tá esquiva aqui, perfect. Ele já veio na fúria. Que isso, cara. Talvez a hora oh, que lá. ele fosse. Olha aí, deixa ele fightar. Lutem, assim. Baronet. <risos> Certeza que ele vai devorar o bicho. Não dá Tá aqui. Agora Meu ele é a ele Já detonou o bicho <risos> Tá, o bicho tá lá. o, é o não, tá lá. Esse bicho aí é o segundo da demo, que é o nível intermediário, né? Ele Nossa, amor, eu vou te passar pipoquinho então. É, é, é. não pegar que ele tá ferrado aqui também. Ah, calma. Ah, eu posso atacar ele usando o um amigo? Nossa, Bem não. Ah, é que isso? Vem, foi hit que Foi absurdo, velho. Eu vou tentar fazer uma tentativa com a espada longa. É, é o que eu acho. Fazer uma... Aqui talvez seja melhor o arco ao jogo trolando, velho. Obrigado por jogar. É... Vamos lá, mais uma, cara. É por isso que eles colocam 30 tentativas, né, na demo, né. A gente ali tá com 28 tentativas ainda, é o que ele o tá O arco procurando. deve funcionar bem com esse aí, mas o tá acostumado com a arma longa vai uhum. Com a espada longa, mas o arco deve ser uma é. boa, né. Uma pena que a gente não pode melhorar a build pra esses... Esses, essas tentativas novas, né? Não. É, mas vamos lá, né? o Matt Magnamalo, cuidado com seus o ataques de fogo do inferno. Não. bora, mais a tentativa aí. tempo limite 15 minutos ele dá Pegou o tempo, baú. aí, dá pouco né? ah, vou pegar o baú aqui. lembrado, Gabi. também a gente não conseguiu botar um buff de ataque ou defesa na cantina, né? não, não é aqui atrás, né, galera? acho que não, né? não é não, não é não. Tipo assim, se fosse... É, chegar, tem, tipo, no uma paradinha aqui atrás também Que a gente não olhou o que, que é 15 minutos, 15 minutos tá, Só não. isso que eu lembro Vamos lá então Bora, Nossa, acompanhar. que absurdo até chegar lá já vai 5 É pra ser um desafio Legal mesmo, né Eu acho que no jogo base não vai ser tão pouco tempo Assim, normalmente as missões são de 50 minutos né? Cadê? Ele deve ser esse Deve estar na mesma posição aqui, né e tá sempre de noite aqui, né? Não sei se a gente esperasse... Não tinha reparado nisso, é N mesmo? Não sei se amanhece aqui, como no jogo base, né? Provavelmente é. Nem tinha reparado, aqui. se você falou, nem ia perceber. Tá, a gente podia atrair ele pra onde tem esses mosclarões, né? Uhum. Não, não é pra cá, não. É pra cá, ó. Passar Caramba, os jagras. Minha... É, por aí. Deixar os jagras aí não de bônus. Não se ele mudou de lugar. Okay. acho que não. Pode ser, vamos ver. Vamos ver se é ele aqui. É ele ali? Não parece, ele não luminoso. Não mas. é, né, cara? Não é ele, não, velho. Será hum? é que é um ratinho? tentar passar reto por ele. Ah, uh -huh. ele vai ver, né, é cara? Tá. Não, cara, deixa aí, deixa aí. Fica quieto. É. é, cara. Música de fight. Ah, é ele, não, eu acho. Ele mesmo, ele mesmo. Hum, aqui o terreno parece até eu pior para o pai da Eu ele está me parecendo né? um pouquinho mais aberto, mais cheio de bicho aí, né? Nossa. Onde é que ele foi, cara? Aí, aí, para cima. Essa flecha vermelha aí, indica para onde ele foi? Ou não? Acho que não. Deixa eu ver. Ele aí, tava cara? por aí. Como é que o um bicho desse grande assim escapa, velho? É, Ah, não, ele tá lá para cima. Eu tô vendo o mapa ali. Ah, então ele foi rápido, né? onde que ele foi, velho? Será que dá pra encontrar ele por aqui? Ainda não conheço o mapa, né? Então até como se puxar cima, pra cima, né? pô, aquele treco ali? De... Ah, provavelmente. Vamos tentar. Será que dá pra escalar aqui? Ah! ah não, dá não. Pudão, não. não dá, né, cara? Deixa eu ver se eu lançar meio pra cima. Ele dá um, tipo, um, um all run aqui, né? Eu precisaria de mais... Mais. Mais cabeça. né? Não sei nem se três seria o suficiente. Ai. Se daria, né? Dá a volta, se não tem uma maneira de subir. Eu acho que aqui pelo fundo não dá não, né? Deixa eu dar uma olhada. Vamos rapidão, aproveitar que a gente tem o, o bichinho rápido aqui. É. Ah, tá. E daqui 15 minutos, e o bicho se esconde no é. labirinto. Aqui, ó. É por aí? É tipo um vale estreito, ó. Ó ele ali, ó. Cara, dá pra. At tentar atacar com um. Eu confio! Vou atacar com. Meu Deus, cara, não fez nem quase com o ataque do Gabricão. Nossa, ataca com cara. É que essa espada no momento tá tirando o. Meu Deus, cara. Rila, rila, rila, rila! Quadra estratégica aqui. Se bora, se bora. Bate no rabo, talvez. O rabo vai dar um ataque de fogo. Calma! Uh, é, muito Hila, Hila, um ataque, cara, é muito forte o ataque, cara. Mila, Mila. Ele <risos> entra no rabo e tá tirando muito um pouco. Ah! ah é. na cara tirou 21. É, eu não quero... Não, não quero te dizer aqui. nada, mano. O rosto tirou um pouquinho mais. Vamos lá Aí, ó Salmado. na recuada. Na recuada. Está lá. Uh. Caraca, olha quanto que Nossa, ele tirou milha, mega poção. lamega a poção Ah As bolas Ah, de ai, pode, Saiu uma bola do bicho Tá bom Pera. Tá bom, então Vem, a gente vai atacar de novo, já. cara. Vai no rápido. É muito rápido, fica agressivo o bicho, velho. Calma, jogo. Já tem desafio do tempo, velho. Cadê ele? Ah, fugiu, né? Ah, tá, olha que sacanagem. Fugiu, 10 minutos cara. e o bicho sumiu. É. O que, que houve com o Alberto? Oh, <risos> mas é atlista, não, acho que a Não fui eu que matei o nome dele, mas ele tá com o nome gente, de Alberto. É o outro Stewart. <risos> é o Alberto. Tá, vamos lá, vamos lá. A gente tá com chance, hein? Talvez a gente sobreviveu aqui um pouco mais, né? É, com certeza. Nossa, tem pouca poção aí. Não sei se a gente encontra mel no caminho pra fazer mais mega poção aqui. Ah, tem já os recursos ali. Só acho que não pegar. gasta tempo procurando mel. Não e... vai dar, não. Bom, tem tem algum indicador passar... de tempo que eu não tô vendo? Não, né? Aqui não, né? O jogo não... não ele ah, vai é, avisar é. na tela, só. Bora, meu querido. Olha só. Toma! Desce, cara! É, não. Isso aí. Meu, não veio, não, veio, de não de deu, aquela. não deu, não. Véi... cara. Muito difícil, né, cara? É, que eu acho que aí tem que só upando... Jogo base, eu acho. Deve Quer ter sei, como, né? Eu cara? acho Deve que ter como. se tu tipo, te dedicar muito <risos> e pegar muito o ritmo do bicho, tá provavelmente a Mas é no sofrimento, né? Foi massa Ó, galera, gostei já de ter esse, esse gostinho inicial aqui do tá Monster bem? Hunter Rise. Lembrando que o jogo ele vai sair dia 26 de março agora pra Nintendo Tragemos Switch, para né? Canal? Confirmado, dia 26 Confirmado. a gente vai trazer a gameplay do início aqui do jogo pro canal e a gente vai poder andar um pouco pela aldeia ali, que ela tem toda uma temática. Meio ninja, meio samurai ali E a gente vai explorar um pouco mais do game aí Quem quiser aí tá convidado pra conferir nossa live no dia 26 de março aí Galera, valeu demais aí acompanhando essa gameplay E até a próxima! Tchau, tchau